Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos andar aqui com o amigo Joaquim. Joaquim, choca aí, obrigadão por teres e trazido o teu, teu carro diretamente da Suíça. A malta que, que vem filmar aqui. Diz, epá, fiz o quilômetros é quilómetros e tu vim, ainda fizeste mais. Foi diretamente da Suíça, mas ainda vim do Norte de aqui. Mas, mas, mas pronto, é, então é, um é, um é, é, um é um carro da é, Suíça. Um Suíça. Vieste mais longe que muita malta. É, obrigadão. Malta, hoje vamos filmar aqui o carro do amigo Joaquim. Ele tem um RS3 e, claro, não está original, não é? Senão, nem fazia sentido, esta malta com estes carros quer é, é gás. Ora, já vamos falar o que é o carro que tem, onde é que foi feito, onde é que foi refeito, que agora, pronto, ajustado, ajustado, ajustado. ajustado a gente já fala disso, mas já vou-vos deixar aqui, vai, com uma, uma segunda. reajustanço, tu sentes ele que está melhor? Pá, ainda não tive tempo de andar assim com ele, mas pelo menos pior não está, que é o que interessa, pá, e acho que está um bocadinho melhor. Deixa ver mais uma segunda-zinha. não sei, está então tudo é tipo. Olá. Tá, bom, Olá! tá bom, tá bom, tá bom! Bem, fiquem por aí, subscrevam já as redes, que aqui o amigo já vai dizer o que é que tinha, o que é que foi feito, porque é que foi feito e essas coisas todas que vocês querem saber, vá! Deixem rodar a introdução do carro e tal. E vamos andar num carro a sério hoje. Não é um RS3, não é? Não cá há brincadeiras. Até já! Fala-me primeiro que tudo deste carro. Carro é, ano, é, motor, modelo, essas coisas. Então é um Audi RS38P 2012, 5-2012, só foram produzidos durante dois anos, este, milhões, hoje, 2012 Este modelo é muito, é muito pouco, não é? Sim, sim. eu de origem, qual é a cavalagem dele? De origem tem 340 cavalos com 450 anian binário. Já é, já é fortalhão. O Motor é um 250, 5 cilindros. É o famoso 5 cilindros que a malta gosta. Ah, perinha, perinha, perinha. Tu chegaste a andar com ele original? Não, quando comprei já tinha a eletrónica. Ah, a eletrónica fizeram logo em 2012. Tu já compraste um a eletrónica e ia -te dizer se tinhas sentido falta de potência, se era sei lá, baixas, médias, se era falta lá em cima. Então contigo não posso falar disso. Sempre eu senti forte. Por isso. Pois já. já <risos> foi, foi sempre muito. Sempre forte. Yeah. Tudo ao máximo, sempre. Já vai buscar Top. Olha, mas o que é que te despertou assim para comprar este carro? Foi a estética, foi os interiores, que eles são diferentes. E aos interiores têm estas opções, que era as baques, acho que era o wink bag, uma uhum. coisa assim. Não trazem todos, certo? Não. Por exemplo, lá havia, acho que era cerca de 60 carros à venda. E só em 3 a cabia estas vaquês. Ah, pois, porque as vaquês são um, um Pá, luxo. É, é outra um coisa luxo. Um luxo. É, isto está muito bom. Contra o tração de Sport é diferente. É, é, é. Deixa ficar um bocadinho é, mais é, agressivo. É, é, é, é. Olha, este carro foi a tua? Sei lá, primeira opção? Querias mesmo um carro destes? Apareceu? Pá, andava a procura de um carro mais recente e já potente original. já Sem precisar assim, de trabalhos. A chave vi andar e também andei a ver uns Golf 6R, só que o depois, depois não encontrei nenhum equipado que, que gostasse. Nunca te fugiu sei lá, para as ondas, para o Type R, para o 45? Claro, também vi um bocadito os Type R, só que está só à frente, é complicado depois às vezes com a neve e este tipo. É mais seguro, está só aos 4. Não é 4, o... é Aldex, mas faz já... serviço. Exatamente, querias um carro já mais robusto sim. nesse aspecto de tração? Sim, porque tu, tu lá apanhas onde moras, onde é que moras, sim. mas apanhas muita neve? Sim, em geral apanho ainda um bocado de neve, no ano passado bastante. É, então é. um carro que batida muito à frente, é. se calhar não dá muito jeito, não. Isso concordo contigo. O com o travão neste carro, eu... é muito em cima, meu. Yeah, tu, em yeah. cima ele trava logo muito. É, yeah, por acaso trava... Eu nem quero, ainda bem que eu não me enganei ainda aqui dos pedais, quem eu nem quero imaginar quando travar isto mais a fundo a gente dá uma camalhota para, para a frente. Pelo menos o toque, yeah. o atravão, meu é super, super sensível, meu. é muito top mesmo. Ele, ele faz de que consumos? É Pá, é. consumos lá andar tranquilo, cerca de 10, 10 e, e na viagem? Na, vi, na viagem fiz vi cerca de 10,5. 10,5 e, e andar uh, relativamente bem. Sim. Qual foi a tua média de velocidade? Opa, a média de velocidade... Uh, isso é, isso. Vem a gastar 10? Yeah. É bom. 170 a direito, v v 9 e tal, 10 e meio. É top, é a top. A direito, claro, se for é a subir é isso já só para 20 e muitos e mais. Pois. Então olha, tu a única, a única modificação que o carro tinha quando compraste era o que? Só, só o mapa Só a reprogramação ABT. Ah, yeah. era a reprogramação sim. ABT mesmo? Sim, sim. E essas... Os e tudo, tudo, tudo. Ok. E elas vêm aqui com a... A potência, binária potência, binário, é estado é estimado. Já yeah. yeah, tem tudo com carimbo e, e estás a ver? Custa caro fazer os papéis lá. Okay. Só que escolhi este modelo, que, este At carro e assim já tinha os papéis feitos. Então tu com essa eletrónica neste carro lá fica legal. Sim. Consegues legalizar tudo. Isto está tudo legal, não tem mais cavalos que o que tinha. Ok, então tu consegues ir até quantos cavalos? Ou seja, quanto é que essa eletrónica te meteu aqui e podias andar lá? Supostamente, 407 cavalos e 608 de binário, posso tenho os papéis que posso Ok. Então, com 400 de... tu consegues andar lá legal com os 407 Sim. Tranquilo, Sim. sem stress nenhum, yeah. me mandando -me parar e tranquilo. Mostra de... Estou... papéis. Estou a ver, pessoal? Era aqui, é isto que faltava aqui. Mas tu estavas-me a dizer que quando chegaste cá, ficaste com ideias de ir ao nosso amiguíssimo, lá vou eu falar no Mico Kozová, <risos> o nosso amiguíssimo, Querias fazer o quê? Querias hum, medir, ajustar, o que é que tu propriamente... Queria ver se estava com boa saúde, medir e meter alguns pops. Ah, ok, ok. Não é Queria... muito agressivo, só uma coisa que fosse, para assim dizer, o equivalente ao resto dos mais recentes. Porque estes daqui, tipo, não faziam popos nenhum, basicamente, não funções, nem nada. Ah, okay. Então esta, este eletrónica já é do Kissi? Sim, é já é trato. do Kissi agora. Pô, estamos aqui na, estou... na Alemanha, podemos experimentá-la agora ser Estás a desligar tudo? Top! Ah, ganda kissy! É outra coisa. Estes carros são muito rápidos. Olá, Hã? olá! não sei o que é, que é isto. Não estás habituado a dar ao lado? Não, não. Top. Então, tu então, chegaste a medir com eletrónica ABT Sim. no Kissy. Temos aqui papel e tudo, então quanto é, quanto é que a eletrónica ABT deu? Tá. É de 407, certo? Supostamente devia ter 407, marcou no banco do Kissy 350.8 é, são menos 60 é, cavalos. É menos bastante. Não, não está não o não que estava nos papéis. E de binário 527.6 e agora depois com a, com a eletrónica feita, pelo nosso amigo Kitsi, ajustado. Ajustado, é. Pronto, com o trabalho depois deles é. e adicionando os pops ficou muito apagodeiro. Ficou a é, 375, ganhou é, 25 cavalos. Ganhou 25 cavalos a eletrónica ABT. Sim. Top, grande E ganhou é, quase 50 de binário, passou para 575. <risos> mais 25 cavalos, mais 50 yeah. de binário. Um mapa feito por tuga. Quanto é que te custa, por exemplo, homologar uma eletrónica lá e um escape lá? Não sei, númeradores, não sei se nada certo. O escape, por exemplo, cerca de carro, só a panela final, tipo cerca de 2 mil francos, até menos, compras a panela já com o papel da homologação. Depois tens de pagar algum para meter no livreto e tal. Olha, tu, este carro, a curvar, gostas dele ou nunca experimentaste? Olha, um em termos de eletrónica, assim, tinha-se perguntado antes, tipo, é um bocado mais caro, se bem que eu não sei assim o preço, mas sei que os papéis que o Santo eu tenho, todos homologados com um é, papel que chama se chama Sulfact, que levam mesmo carro para fazer testes, tipo, isso é ficar para aí, não sei, para aí 5, 10 mil, oh, E é euros? Sim. Oh, para fazer a yeah. minha eletrónica? Não, onde? por causa de tipo, teres papéis da homologação toda que eu, te, eu tenho, estás a ver? aí fica uma nota! Yeah. Ainda fica uma nota meu! pá Não quero estar a abusar, mas deve ser para aí 5 mil euros pelo menos. Pois, por isso não sabes que já... Yeah, que já... Yeah, mas sei que custa caro, com estes papéis tipo, eles fazem tantos testes e tudo. já Como já, já vinha yeah. feito, já te, já te livraste dessa! Yeah. <risos> Olha, posso sair numa primeira? Bota! Bota! ajustada por um McQueen deu aqui um brilharete Está a malta lá de fora um brilharete bancozinho a patrão e não, nada mais um grande abraço McQueen um e um obrigado por tudo e também queria agradecer a, a um mecânico que tenho aqui também em Portugal muito carinho chama-se Rafael da Auto Britânia em Lamego que é uma pessoa mesmo 5 estrelas, se alguém precisar dessa zona, confiar, e a uh, e é tudo. Não esquecemos de nada? Uh, acho, ah, que acho que, esquece. Acho Quando que não. Quando estiveres a ver o vídeo vai de ver, te esqueceste. É, é sempre assim. Yeah. Bem, na minha parte está tudo, já sabem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, subscrevam, partilhem, estão lá as plataformas todas, têm tudo o que precisam de saber. Queres fazer um vídeo do teu carro, está lá o e-mail, essas coisas todas fiquem bem. Tenho o Instagram do carro, a verdade querida. Ah, queres okay, na, na descrição? Então depois yeah. dás-me RS13 8P.333. É então pronto, mas, é. mas pois, manda yeah, depois manda e... e a gente põe na descrição yeah. para a malta se quiser seguir o projeto mais de perto. Yeah, okay. Ainda está para começar a página, por isso ainda vou uh, adicionar é lá. Muito conteúdo, espero eu. Então vai, malta, fiquem bem. Manda um abraço e um grande. GAAAAA! Com a devida a autorização Arranho aqui do, do dono, podemos fazer um launchzinho? Podemos. Então ensina-me, põe lá isto para fazer o launch, que tem que travar e acelerar, Pá, como é com que Com é? o som está, metes em suporte, acho que ele torna-se mais rápido, é, pronto. do que trocar manual. Acelera e trava, e depois largou de yeah. travão e ele bomba. Tipo, deixa estar a dois segundinhos e... E está? Já, yeah. vai passar ali o rosto. Deixa. Ele faz chance. Tá bom Tá